Ó pessoal, aqui é Santos, né? Olha aqui como tá lindo esse pôr do sol. Olha aqui, ó. Olha isso daqui, pessoal. Olha que cidade linda. Olha a lua, pessoal. Olha lá, que lua linda. Olha isso. Olha lá o Lipim ó. ó. Olha que coisa linda. Olha o Joaquim. Joquinha, o Joquinha, pessoal, tá nem aí pra nada, né? Joca! Olha lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, cartões de crédito, alta renda. Sabe pra onde nós estamos indo hoje? Estamos indo para Santos. Eu nunca gravei para vocês de Sorocaba para Santos. Eu tô aqui na rodovia Rodovia Mário Covas, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. rodovia Mário Covas, né? E aí, ó, aqui não é favela, tá? Eu não sei como pode falar que é casa popular, né? Vamos dizer assim, né? Olha lá. O Pessoal de fora conhece como favela, né? Mas é casas populares. Aqui também é o prédios populares, né? E nós estamos passando por vários pedágios já. E eu estou indo com vocês agora para Santos, aqui no litoral de São Paulo. Vocês já ouviram falar? Talvez o pessoal que mora muito distante em outros estados, né? Só ouve falar em São Paulo, São Paulo, São Paulo. E quando está de São Paulo para Santos, dá uma hora e quinze, uma hora e vinte o trajeto, né? De Sorocaba, a previsão do Eiser aqui é duas horas e quinze minutos. Eu nunca fiz a primeira vez, Tá? Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023 Quando esse vídeo for pro ar, talvez é, já tenha passado logicamente a, o mês de março E talvez estejamos em abril ou maio tá? Mas só para vocês verem que nós estamos fazendo esse caminho E olha que dia lindo que é hoje, quinta-feira né? E eu estou indo através é, é, do Acor né? Lembra que eu já falei para vocês? Tá uma promoção no novo hotel lá em Santos, com hospedagem através dos pontos da Aqua. E aí eu tô transferindo os pontos para o Aqua, no caso pro hotel, e eu vou me hospedar de graça com os pontos. O café da manhã está incluso também com pontos. E eu peguei aquela promoção que você ganha 6 mil pontos é, bonificado né? É, na campanha do consumidor. Então bem interessante também, porque eu vou me hospedar e eu vou ganhar pontos bonificados, né, na rede de hotéis Acor. É, Accor. E quem se cadastrou e se hospedou pelo menos duas noites, vão poder participar da promoção, né? Então, Leandro Vieira nas ruas aqui, um pouquinho para vocês dessa viagem maravilhosa para Santos. O Joaquim, o Limpinho tá comigo também, tá? Então, já já vou dar uma paradinha. Vou mostrar pra vocês ele aqui. Vou passar pra parar, pegar uma água. E... e aí, no, no, no primeiro posto que tiver, vocês vão ver comigo aqui. Ó, gente. Vou passar por mais um pedágio aqui, não Sem Parar, né? Eu tô usando a tag da Porto Seguro Connect Car, né? E o da Porto é sem tarifa, sem mensalidade, né? No meu outro carro que eu tava, que é o Jeep... Eu tava com a tag do Itaú, né? E agora eu tô com a tag da Porto seguro Que é sem parar Do Itaú também é bom, tá? Não tem tarifa nenhuma Mas eu vou, a gente tá usando agora o da, da Porto, tá? E quando eu, eu pedi esse carro Eu tava com o da Porto Eu não lembrava se o Itaú podia ser duas tags, né? Então eu acabei pegando da Porto uma E ficou, né? Então o da Porto corre, tá vendo? Passando direto, ó E o da Porto é bom, gente Não nega fogo, viu? Uma maravilha Nunca parou já o do Itaú comigo já parou uma vez, uma ou duas. Né? E esse não parou não. Uma beleza. Olha que maravilha. Então o sol gostoso, pessoal. E joquinha tá atrás do carro. Tá roncando já. Né, Joquinha? Eu nunca vi um jogo tanto dormindo <risos> igual o Joquinha, viu? Tô com essa luva de braço aqui, ó. Protegendo do sol, tá vendo? Que o sol tá forte. E aí eu tô. Com a luva aqui Vocês devem ter visto aí uma almofada, né? No meu colo aqui, né? Cheio de pelo Ai, ai Isso aqui é meu ursinho Eu tô levando comigo, eu gosto de carregar meu ursinho comigo, né? Vocês entenderam, né? Ai, gente Não é fácil não, viu? Esses ursos é danado, viu? Ó pessoal, essa estrada eu nunca fiz Primeira vez que eu tô fazendo assim sentido Sorocaba A Santos, tá? Gente, sabe qual é a viagem que eu tô mais Querendo fazer mesmo? É a viagem pra Cartagena Que eu tenho vontade de conhecer muito E Lisboa e Madrid Essas são as três que eu tô bem, ansio, bem ansioso Pra ir mesmo Ó gente é, mais, um, mais uma hora do cheguei em Santos, tá? Então, só pra vocês verem onde que eu tô aqui é, Na rodovia Mário Covas, tá? E o trânsito é pesado aqui hoje Eu tava meio parado ali atrás Muito caminhão, muito carro Muitos carros, né? E olha que, que, que pista bonita, né? Olha esse verde que lindo que tá Choveu bastante, né? Gente, quando eu faço as viagens com vocês aqui Vocês gostam de ver essas Belezas da natureza Essas fotos, esses vídeos Essas imagens que eu posto pra vocês Porque é, eu fico encantado Quando eu vejo esses vídeos assim Eu vejo essas imagens eu acho assim Lindo demais Fantástico, né? Muito belo, muito bonito Olha que legal E eu gosto de ver o verde, sabe pessoal? Eu gosto de ver o verde, gosto de ver essa natureza linda e, e aqui em São Paulo, as rodovias, todas as rodovias que você vai Assim, Anguera, Castelo Branco, a e tal Você tem muito verde, né? Muito bonito E a chuva tá ajudando bastante, né? Você pode ver que as gramas, estão os matos estão muito verdinhos, né? As árvores estão mais belas, né? Olha que coisa linda, né? Não é um luxo Pois é, a próxima, agora nós estamos chegando em Santos Daqui, acho que uns 20 minutinhos eu volto com vocês, hein? Bora lá? Dá uma apreciada agora nessas imagens, essas imagens lindíssimas Ó, pessoal Passando em cima do rio, ó Olha que bonito Olha isso Dá pra ver legal? ó. aí A ponte Tá vendo? Olha que legal, pessoal! Tá bom? Olha lá, ali é melhor! Olha que bonito! Chique, né? Olha isso, pessoal! Qualquer dia desses, eu quero fazer uma viagem com vocês! A gente fazer uma viagem juntos! Tem uns três dias, né? Pra vocês poderem conhecer também! Quem não tem cartão, a gente vai entrar comigo, no sala VIP, no hotel que eu vou ficar também, tá? Então vamos preparando aí que eu vou chamar vocês pra ir comigo, tá? Vou preparar uma viagem aí bem legal. E todos vão curtir juntos, tá bom? O que vocês acham? Daqui a 50 minutos eu tô chegando em Santos, pessoal. Eu queria dar uma paradinha, tô morrendo de fome e tomar uma água, mas não, não tem uma rede grau. <risos> Essa é a rodovia aqui, onde que eu tô? Deixa eu ver. Rodovia Mário Covas, ainda. Então, já já eu volto com vocês, tá? Ó pessoal, como tá bonito o verdinho. Olha as, as flores nas, nas árvores. Olha que coisa linda. Tudo roxinho. Olha que coisa maravilhosa. Ó pessoal, é. Como tá bonito. Tá vendo? Tudo verdinho. Olha que lindo. Tá vendo? Mas aqui, pessoal, tem muito caminhão, é uma estrada cheia de caminhão, sabe? É, é muito caminhão, o tempo todo, todo mundo descendo para a serra, né? Descer. Todo mundo descendo, é você subir a serra, como eu tô aqui? Descer. Eu vou descer. É, muita gente indo para a serra e nós vamos descer a serra. Olha que coisa linda que é? Agora, olha que bonito essas, essas árvores dos dois lados, né? Lá, direito, e esquerda, olha que lindo. Tudo roxinho, pessoal. A chuva, ela ajuda, né? Você vê como que, que a beleza da natureza é um conjunto, né? Água, chuva, sol, terra, né? Que coisa maravilhosa, é um luxo, né? Olha que beleza. Eu me encanto, pessoal. Eu dirijo o carro aqui assim, eu fico vendo isso eu fico encantado, né? Você vê que às vezes é tão gostoso andar de, avião, andar de avião, é gostoso, né? Você andar, não, pegar um voo, só pelo voo você não vê isso, né? Agora de carro, olha que coisa maravilhosa, né? Se o carro fosse um pouquinho voador, né? Se o carro voasse uma, uns 10 metros, <risos> seria tão bonito, né? Poder voar de carro, logo logo vai ter. Viu? Logo, logo teremos carro voador, hein? Logo, logo. Gente, falando vocês que agora, mas só para vocês saberem, é, eu tô usando aqui o abastecer. Aí, é, ganhando quilômetros de vantagem, né? e também estou colocando milhas, eu estou tirando milhas para gasolina, então minha viagem está grátis, tá? minha viagem está sendo grátis com milhas, o carro a gasolina e o hotel, tá? então vamos ver o quanto que eu vou economizar nessa viagem aqui. Tá bom? já já eu volto com vocês.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 Joquinha O Joquinha, pessoal, tá nem aí pra nada, né? Joca Olha lá Pessoal, que coisa linda, né? Eu tô aqui é... Aqui é o hotel Aqui tem um hotel Tá vendo isso aqui é um hotel tombado Eu tô nessa rua aqui, ó No hotel Novo Hotel, nessa rua aqui, ó tá? Aqui é o Novo Hotel Olha que coisa linda né? Olha lá. Eu vou ver se o Joaquim vem na água comigo, ó, ó, ó. Hoje ele vem comigo. Joaquim, eu tô aqui, ó. vem? Vem cá. Aí, ó, o Joaquim. Aí, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Olha lá. Ó, Olha que bonitinho. Ó, ó, ó. Olha lá, pessoal. Ó. Me acompanha para todo lado, ó, ó, ó. Olha lá. Ó, ó. Aí. Ó. Tá vendo a alegria de um cachorrinho na água? Olha que alegria dele, ó. Tá vendo? O Lip já não vem. O lipe tem medo da água. O lipe tem medo de tudo. O Lip nunca gostou de água, tá? Assim, ah, Leandro, você não traz o Lip, não. não trago porque o Lip não gosta. Olha o Joaquim, olha. ó. Ó. que lua. Eu, às vezes, acho que o Joaquim, ele veio do lobo, né? Que é, é, esse tipo de lua, esse tipo de, de ação, é a cara dele mesmo, né? Ele adora. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ó. Pessoal, muito bonito. Olha que coisa aqui. Fantástico, né? Esse, essa... Essa noite, muito gostosa, ó. Em Santos, olha que coisa linda. Tô aqui no Gonzaga, tá? E no novo hotel aqui, ó, nessa rua aqui, ó. Então, muito pertinho, tá? Cinco minutinhos a pé, você tá aqui na praia. Tá? Muito legal. E aqui é um outro hotel, mas é um hotel tombado. É um hotel mais velho. Aí eu não fiquei nele porque ele não faz parte de nenhum programa de fidelidade. O Acor, né? A água tá vindo no Joaquim, Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó, vamos embora? Vamos? Olha lá, pessoal, viu que coisa linda? Não dá gosto ficar só olhando essa, o pôr do sol, né? Tão bonito que é, não é lindo? Ó, é? oh, que lua linda!